Estamos na Semana Digital 360, aliás, está com o cartaz por trás. Estamos no Ciremba luz ao Mundo. Ainda não houve pipocas, mas nunca se sabe, não é? é. Já tivemos os workshops de estratégia digital, Facebook e redes sociais, hoje é Google Marketing. É um tema um bocadinho mais técnico, não é? Não é um tema tão atrativo ou tão sexy como Facebook e redes sociais. Mas é importante para posicionar o negócio, não é? Como é que está a correr? É Nós temos uma introdução na terça-feira. Que, por acaso até pensei o que, que hoje íamos fazer, se já tínhamos falado acerca disso. Mas está a ser bastante interessante. Várias ferramentas que a gente... Eu, pessoalmente, já ao Edward Threads, Nunca pensei que o Google era fosse tão vasto. Uhum. e Espero ser mais impressionado ainda na parte da tarde. Exatamente. E vocês? Está, estão a gostar? Está a ficar bem? Eu, eu, eu, eu a impressão está a seguinte é mais interessante para nós ver que aquela ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia tem aquelas funcionalidades que a gente desconheceu. Né? E é muito mais interessante descobrir que, ah, afinal de contas, é grátis. Que né? é mais muito mais interessante. A palavra mágica. A palavra mágica é grátis e é, é, é, é, é algo que acrescenta valor tanto para o uso singular assim como profissional. Okay. E, e, e às vezes a gente olha para as coisas, gente, não, aquilo é muito difícil, não podemos fazer, por diante a gente vai ignorando as coisas sem sequer ter explorado. Né? Então essa, essa, essa, essa, essa, essa iniciativa né? foi muito boa que venha mais vezes, assim, eu ainda convido mais empresas a abrir é pena já estamos quase no fim, mas é, é, uma, é, uma, é uma ideia, eu, eu acredito que no intervalo de 100, ou seja, de 0 a 100, eu dou 90%. Só 90%. pensei que era 99. 90% de todos. 90% de todos. Ah, ainda falta um dia, pois. Amanhã é 99, ok. 90% daquilo que nós aprendemos até hoje, até a próxima semana, estará a implementado. Muito bem, muito bem. Ah, ok, ok, não estava a perceber. Portanto, 90% do que aprenderam, na próxima semana, conseguem implementar. Ok, ok. São excelentes grandes notícias. Muito bem.